E aí, turma, quartinha, tem um aviso, hein? tem um aviso, hein? essa live vai ser rápida, vai ser, mano, speedrun de live, tem muita coisa para fazer, tenho pouco tempo para fazê-las, eu tenho que terminar de assinar todas as cartas do, do livro até amanhã e tem mais umas duas mil ainda, uh, tem, mano, eu assinei, É mano, é insano, é insano, eu nunca vi, assim, Deixa eu... Se liga, se liga. Eu vou empilhar. Nossa, se eu empilhar e cair vai ser mó merda, vai, vai amassar tudo, né? Mas pensa isso aqui, ó. Se liga. Isso aqui... Tá. Isso aqui é tudo assinado já. Aí pensa que eu tenho mais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito dessas aqui assinadas já e falta mais umas duas, duas, três. É muita, mano, é muita coisa. Mas eu descobri, eu descobri uma coisa, eu descobri uma tática boa. Quer dizer, não tem não tem como assinar mais rápido, mas